Olá, criança. Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo bem. E você? Estou bem. Estou feliz por estar aqui novamente. Deixa eu ver se eu acerto, Zuquinha. Graças a Deus. Ai! Acertei. Tudo bem, Zuquinha. Exatamente. Hoje iremos falar de coisas interessantes Hoje iremos falar de A capacidade humana a se adaptar Um Solecismo Sintático Sabe o que é um solecismo? Um solecismo? Não, um solipsismo um sole... Solecismo eu não sei o que é, é. O que que é um solexismo, né, no seu jeito? Solipsismo? Um solipsismo só me veio a palavra, mas eu também não me lembro da definição <risos> do solipsismo, não. não mas problema. eu sei escrever a palavra. É uma inadequação na estrutura sintática da frase em relação à gramática normativa de qualquer idioma. É um vício de linguagem. Então, um solecismo é um vício de linguagem. Isso não é problema, desde que a oração seja adaptada ao ambiente, porém, nós temos um grande desafio sistêmico, pois a temática não corresponde à gramática, pois os sujeitos são confundidos com predicados. Entendi, isso altera a magística da frase. E altera a independência, a integridade, comportamento, desejo. Isso corrompe o sistema de maneira a trazer uma, uma dissociação de significado, deixando padrões não compreensíveis ou cognicíveis. Gera uma inobservância sistêmica. isso abre muito, né? O campo para observar o quanto os campos refletem padrões dissociativos da integralidade. A disfunção da integralidade podia ser um título também. Mas a gente tem uma continuação, o Marabou falou disso há não muito tempo atrás. O Marabou falou sobre o contexto energético da sintaxe e os sentimentos, mas não há sentimentos quando a gente não atribui um sujeito e um fluxo de filtros em camadas, trazendo um contexto energético e um desejo para ser sintetizado em uma síntese, através de padrões cognicíveis, interpretados. Isso gera um, gera um efeito colateral sistêmico, que é... O ser que sabe que não vai dar certo e fica insistindo, sabe? Sabe aquele ser que sabe que o resultado não vai mudar, sei que não mudar os atos, mas mesmo assim ele fica insistindo uh, em agonia. A troca de informações entre dois interlocutores depende diretamente da ideia de dois sujeitos interagindo. Se eu tenho um sujeito em um predicado, o predicado fala só sobre ele mesmo. Por isso que a outra pessoa, quando lhe procura, na maioria das vezes, caso ela não tenha o um nível tribal ou o um nível de independência integrados, ela te vê como um reflexo de predicado pessoal. Ela não está nem aí para a sua opinião, ela quer saber como é a sua reação em relação ao que ela fala para você. Pelo menos instintivamente falando. Não estamos falando aqui de moral ou comportamento. É verdade. E muitas vezes na expectativa de uma reação de aprovação. Ela ignora qualquer princípio semiótico. Não traz conceitos entendíveis. Ela não se importa de falar de um jeito que você entenda. Isso porque isso se trata de um processo social primário. As perguntas estimulam uma resposta, elas não provocam uma resposta. Se eu tenho uma pergunta que estimula em você um raciocínio devido ao seu conjunto de interesses, Cabe a mim realizá-lo ou não e ter uma interação com você. Você é livre para isso. Todos somos livres para isso. Mas essa liberdade depende de um conjunto de regras, entre aspas, né, dramaticais. Né? Comportamentos em multiníveis. Né? A mídia nos permeia. Está disponível para ter o resultado de qualquer quantificação e é, comunicação que traz infogramas da informação a tecnicalidade da, da descrição o princípio de comunicação universal implícita, contrastiva reflexiva normativa, transformacional, funcional, gerativa. Tudo isso são padrões e conjuntos de características das habilidades humanas sendo usadas para se comunicar com outros humanos. Já que devido à falta o processo de vida e vivência se deu pela colaboração de três ou mais seres humanos formando uma tribo, tornando assim... esse conjunto de seres fortes perante a outros predadores. Não é interessante? É sim. É isso. Se a gente prolongar muito... a ideia... De sair do predicado e se assumir como sujeito para resolver a vida fica muito profunda no tema. Então, a gente para por aqui, caso você não tenha nenhuma outra dúvida. E depois a gente segue com outros estudos, já que eu fui bem direto no início. É, que eu fico só uma dúvida no efeito, porque se não há é um sujeito. Na frase, é como se a comunicação não tivesse um, um, um remetente? O remetente é comum, né? Fica um remetente comum, mas então, de maneira em resposta, a ter uma resposta específica adequada aquele remetente, é como se os meios não tivessem um remetente para devolver não, de forma é, específica, é. configurada, bonitinha, a, a resposta. O sujeito fica oculto. Mas a pessoa que se comporta de maneira a trazer predicados, ela sabe que o sujeito está oculto e ela presume que o outro assuma que ela é o sujeito. Mas quando os meios fazem essa forma de assumir quem é o sujeito, vai assumir um sujeito, digamos assim, genérico? Não, os meios não fazem isso. Ela presume que o outro ser, o outro sujeito, vai assumir que ela é um sujeito. Os meios, literalmente, eles não. Eles não dão. Eles não recebem o comando. Por exemplo. As pessoas são complexas, elas têm vários níveis de desejos e vários padrões desejantes. Isso é ótimo. Porém, para cada estrutura de... social, ela tem um padrão de comportamento. O ser que usa predicados sociais para representar a si mesmo e se comunicar, normalmente em casa ele usa, se usa como sujeito ou em outros ambientes esse ser que não tem a sua independência explícita tem alguns desejos que ela usa que o ser usa o, de, o sujeito e o sistema corresponde a esses pedidos já para outros ambientes ou o ser não aprendeu e age por inocência ou o ser usa isso Pois o próprio sistema, quando lida com pessoas com alto nível de empatia, o próprio sistema reage de forma empática, trazendo as respostas e o objetivo do ser que se comporta gramaticalmente, matematicamente, como predicado. Entendi. Ele transborda, ele transcende esse solecismo como um padrão transpessoal, transformacional. Ele assume aquilo como uma estrutura de vibração, uma estrutura de posicionamento. Trazendo análise sintática da situação, um nível, um desafio grande, um grande desafio. Isso é mais um tipo de defesa, sabia? Porque se não há sujeito no ambiente comum, não há culpado. É, e ele não pode ser punido Talvez foi uma ambientação Onde não era permitida a expressão plena Daquele muito ser comum, Muito comum A expressão nos últimos 30 anos Leva em consideração Os seres humanos jovens né? é. E Juquinha, como resolve? Sujeito Exercício do sujeito Aí o ser que tem grande nível de orgulho vai achar que está se sujeitando. Aí trabalha na humildade, o ser que não consegue se posicionar também trabalha na humildade, porque ele não se acha importante, isso é uma falta de humildade. Sempre é constituindo o sujeito. Eu existo, eu desejo, eu sou livre. Ninguém vai me punir porque eu existo. Esses padrões interessantes. Mudando a postura, não há histórico. A sua vida muda imediatamente. A toa de qualquer um. Que se percebam diante desses desafios, desses costumes, sabe? Entendi. Então pode mudar a carga em qualquer momento. Qualquer momento. Será é a fonte da informação, ela não é o transmissor. O ser é uma fonte de, de informação, transmissor e canal. Não é só transmissor. A gente não fala que todos os seres humanos sustentam a realidade? São mini-fontes, são fontezinhas que sustentam uma carga elétrica, por exemplo, tudo junto, formando o contexto geral. As pessoas se surpreendem com números de jauges. Tem um relâmpago, né? Que é um trovão, tem mas elas não prestam atenção nas pequenas interações que ocorrem através da estática em uma tempestade é natural que coisas mais relevantes tenham prioridade mas interessante também é quando coisas sutis Alteradas geram grande mudança no ambiente comum e no ambiente pessoal, pois geram um efeito cascata dentro do psiquismo. É isso. Boa noite para você. Muito bom. Gratidão, Joaquim.